Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Matheus e hoje eu vim estar tá deixando meu depoimento aqui sobre o, o Max Paul, gente. Um estimulante sexual aí que chegou ajudando a vida de várias pessoas aí. E eu vim tá trazendo meu depoimento para vocês hoje Eu comecei a usar esse produto faz mais ou menos um, um mês. E já deu um resultado excelente aí, viu galera?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 tem muita coisa boa no site lá eu vou estar tá deixando o link aqui na descrição falando a respeito sobre esse produto aí Max Paul, que chegou no Brasil revolucionando aí a vida de várias pessoas aí que querem estar tá dando uma melhorada aí no seu desempenho sexual aí entendeu